Boa noite! Hoje, no mundo da expressão antropológico filosófico dia 11 de julho, falaremos de Jesus como filósofo. Uma das coisas que, é, que se aprende na disciplina de filosofia é que Jesus Cristo não é reconhecido como filósofo. Filosofia significa amor à sabedoria e estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais, estéticos, à mente e à linguagem. Ao abordar esses problemas, a filosofia se distingue da mitologia e da religião por sua ênfase em argumentos racionais. Por outro lado, diferencia-se das pesquisas científicas, pois geralmente não recorre a procedimentos empíricos em suas investigações. Entre seus métodos estão a argumentação lógica, a análise, análise conceitual, as experiências do pensamento e outros métodos a priori e a antropologia nós temos é, a antropologia filosófica ela é baseada em que é, o conhecimento esse, é o conhecimento da essência específica do homem e a singularidade de sua vida física, psíquica, moral, espiritual, cultural no âmbito e no momento em que ele viveu porém Agora hoje nós vamos falar com o Norte Other da Costa uhum. sobre esse, esse tema, né? E a pergunta, a primeira pergunta que eu faço para ele, Jesus Cristo, Jesus Cristo é, foi ou não um filósofo? É uma boa noite a todos, né? Como você acaba de se referir a essa questão que se acabou de ler, sobre a questão antropológica. Hoje nós falaremos sobre Jesus, mas dentro de uma visão antropológica. Na visão antropológica, Jesus era um filósofo. Por que ele era um filósofo? Porque ele tratava de questões humanas, da complexidade dessas questões humanas do que diz respeito. Os filósofos sempre trataram dessas questões também. E essa é uma premissa básica e fundamental então nós vamos partir do seguinte princípio com esse ser histórico Jesus ele delineou preceitos morais ele delineou conjuntos éticos morais ele entrou no terreno da filosofia sim Jesus era um filósofo, por que filósofo? porque ele exerceu e ele praticou a filosofia como conhecimento de sabedoria numa determinada época histórica. Né? Então ele era filósofo também. Uma das frases é, que ele falava eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa colocação você coloca da seguinte maneira. Dado o contexto histórico que ele via, é, quem se predominava na época era o judaísmo. O judaísmo, historicamente, ele sempre se baseou da seguinte forma. Era um povo que não estava muito detalhado nos seus usos costumes. Você analisa os, os pentateucos, era de uma violência extremada e precisou muito tempo para se exercitar os usos costumes. E o ódio predominava de forma excessiva. Né? Você pode pegar, por exemplo, o Velho Testamento eles conseguem colocar é, Deus como quase um chefe general você não vê assim preceitos no campo ético, moral, social da edificação humana é simplesmente de uma forma repreensiva e totalizando o ser humano né? passado todo esse estágio né, eu quero tirar Jesus do foco dessas questões e vou mostrar uma outra matemática chegando no, nos evangélicos a única pessoa que teve acesso à escrita, que escreveu sobre os escritos foi Lucas, de uma forma muito distante e ainda não tinha ele a forma como ele escreveu ainda deixou a desejar, porque ainda falta a consistência cronológica. que muitas pessoas ainda após escreveram coisas, mas ele foi o único que testemunhou os principais requisitos básicos no campo filosófico que Jesus é, deixou então vamos lá a premissa fundamental como ele era o filósofo é, ele diz uma frase muito importante com a medida que medir, medir vos ou seja que o amor é a coisa mais fundamental que se possa existir na medida que eu trato meu semelhante mal eu serei tratado mal ele já mostra uma filosofia diferente eu começo a opor uma filosofia do amor em relação ao mal. Eu naturalizo o mal com o amor. Essa é uma das questões básicas. Outra questão que não existia naquela época, a questão da misericórdia. As pessoas eram ausentes de misericórdia. Um dos segundo quesito que ele coloca na beatitude dele, que é uma das mais profundas, ele fala, se vocês forem misericordiosos, Misericordiosos as pessoas serão com vocês Então sede-vos misericordiosos Porque você neutraliza o ódio O rancor do ódio Praticando uma matemática oposta a ele Então ele ilustra muito bem claro Sede misericordiosos Aí já começa uma nova filosofia Como viviam muitos em tribunas religiosas Por diversos fatores da época do judaísmo Ele já coloca uma outra questão de sabedoria Ele diz Seja-vos pacífico Com a medida que você for pacífico As outras pessoas serão pacíficas também Então ele já se confronta totalmente Com o que estava no contexto da época Ele prega já o pacifismo Como um ornamento básico Para aquelas massas Que estavam ouvindo os seus ensinamentos Então ele foi Seja-vos pacífico Então é, já é o começo De uma, de uma filosofia Absolutamente clara Seja os misericordiosos, seja pacífico e seja uma pessoa correta. Então, ele diz uma outra questão fundamental. Se amar o que vos amam, que, que ganadão tereis? Ele dizia o seguinte, nessa máxima de sabedoria. Se eu gostar só daquele que gosta de mim, eu não tenho mérito nenhum. Então ele se opõe àquela matemática que estava vigiando na época. Então eu começo a amar aquelas pessoas que não me amam para que eu possa neutralizar o ódio delas e elas poderem me amar eu agarradão nenhuma pessoa é, teria se eu sou amar quem não me amo, né? então a, a quando você pega toda a estrutura de Jesus Cristo como filósofo que eu estou falando é sempre se opor uma matemática onde entra e ele colocando o amor como um princípio básico então em várias circunstâncias ele coloca a sua filosofia né? da calmaria, da tranquilidade e da pacificação ele diz uma coisa muito interessante bendizei aqueles que vos maldizem e orai por aqueles que vos perseguem então é o seguinte quando eu começo a bendizer aquelas pessoas que estão me maldizando eu estou tendo uma outra matemática eu neutralizo o mal e eu começo a ser bendito então eu começo a ser a bem dizer, então, essas de esbetitudes de Jesus Cristo, ela é, possui um caráter altamente filosófico, ético, moral, sobre todos os pontos de vistas, né? o que fica bem claro, que Jesus Cristo, ele é um ser, que praticou uma filosofia de caráter universal, que abrange a parte psicológica do ser humano, numa boa convivência, na parte social e na parte espiritual. O que atrapalhou e o que atrapalha Jesus Cristo, assim podemos citar o grande filósofo que é o um pensador, o Eric Fromm, sempre quando um pensador lança as ideias novas, surge um grupo de pessoas que se apropria dessas ideias e que de alguma coisa ela instrumentaliza e ideologiza. Então o que aconteceu com Jesus? As suas máximas de ideias foram captadas por determinados grupos, monopolizaram e deu uma consequência totalmente historicamente negativa. Ele em si, a sua filosofia era muito fácil de ser praticada. Em diversos momentos, você pega nos evangelhos de Jesus, ele próprio nunca impôs a doutrina dele, ele simplesmente falou uma coisa. Quem achar que a minha doutrina é boa ou má, pratica a ah, Você não é obrigado, você simplesmente, se querer praticar, colherá benefícios. Se você não praticar, um problema é seu. Ele diz o seguinte, serás um homem sensato, aquele que praticar a misericórdia, aquele que praticar a bondade, aquele que se, se reestruturar no seu mundo emocional, tirando os ressentimentos do ódio. E uma coisa fundamental que é na parte filosófica de Jesus. É uma questão chamada perdão, que não é nada mais nada menos que a filosofia que podemos até citar o caso da psicanálise. Se o indivíduo não perdoa, se ele não entra nesse processo do auto-perdão como indivíduo, ele é um ser humano doente. Ele deixou muito bem claro. Então ele diz, perdoa que na medida que você perdoa, você esquece seus ressentimentos, suas mágoas e os seus dos seus problemas emocionais e psicológicos, que tinha muito ódio naquela época. Então ele deixou muito bem claro sobre o perdão. Várias vezes ele foi se questionado. Perdoa não só uma vez, perdoa é 77 vezes. Diversas vezes foi inquirido sobre isso. Então ele é filósofo. Esquecemos de Jesus só mesmo na questão que vem do Velho Testamento como se ele fosse só um ser que viesse para cumprir determinados. É etapas históricas como se ele fosse um cordeiro mas no sentido ele foi um filósofo praticou as suas ideias e, e alguns exercitaram as ideias se deram bem e colocou no terreno universal só que porém a história da prega-peça algumas pessoas internos termos dos grupos se deformaram pelo menos as ideias e fizeram um campo de batalha numa coisa altamente simples e através dessas ideias dele surgiu instituições, organizações e uma série de coisas que nós conhecemos na história, que eu não vou citar aqui agora e vai tomar muito tempo e monopolizou o pensamento dele de uma tal forma que é uma coisa que é para ser universal, uma coisa simples uma coisa até pedagógica para ser ensinada nas escolas públicas não é uma questão da religião é uma questão da filosofia dele em si Jesus não tem esse caráter religioso que pertence a A, B, X ou Y. Y. Jesus Cristo, como filósofo, ele é um, um ser cujos preceitos morais e éticos pode ser ensinado pedagogicamente na escola para tornar o ser humano melhor indifere de ser uma igreja A, B X. As ideias de Jesus não pertencem à igreja católica, ela não pertence ao mundo protestante, ela não pertence a nenhum ídolo. Ele é um conjunto de ideias, pelo contrário, tem conteúdos médicos na sua própria filosofia, tem conteúdos psicológicos altamente positivos em todas as esferas. Haja visto que o ser humano vê com sentimento, não é uma coisa boa. Haja visto o ser humano ser um cara audiente, não é uma coisa boa. Então a filosofia dele visa a edificação moral, ética, psicológica e espiritual no sentido da totalidade humana. Então quando esses grupos levam essas determinadas ideias de Jesus no campo religioso e não ensina que isso é uma terapêutica emocional, eles retratam Jesus de uma maneira absolutamente errada. Um se perde no excesso do extremo do biblismo, outro se perde no extremo do dogmatismo, numa coisa que é absolutamente simples. Simples, como sempre foram os grandes códigos dos mestres, dos filósofos, que colocaram certas questões. Por isso, Jesus é filósofo. Por que filósofo? Porque ele colocou questões de ordem, sabedoria numa época, numa conjuntura difícil histórica. E outra questão muito séria não querendo tocar na questão da religião. Os evangelhos eles foram codificados na Vulgata latina, e os veneráveis que escreveram esses atores, não há uma base cronológica em cima do, do fato de Jesus. Ou seja, se dogmatizou a Vulgata e não aceita uma outra argumentação, a que não seja a Vulgata. Isso aí é um absurdo, um dos maiores absurdos que existe. Você não poder tocar em determinados assuntos sem passar pela Vulgata. A vogata reúne certas documentações de Jesus, mas, porém, ela é, a doutrina de Jesus, ela é tocável sim. São as sete vestitudes muito fáceis de ser seguidas. Sem entrar nas parábolas dele, que é as de mais Jorge moral, muito mais aprofundada, quando ele fala sobre todos os sentidos da bondade e misericórdia. Se você pegar os exemplos ilustrativos, em todas as circunstâncias de Jesus Cristo se pratica o amor, a bondade, o perdão. Acho que o seu discípulo lá, Pedro, que era o mais rústico, que corta a orelha lá do cinturão romano, ele cola, na, ele cola na hora, ele sempre está dando os exemplos significativos sobre a questão da neutralização do ódio e do amor. O que acontece nos tempos atuais de hoje, que Jesus Cristo é muito mal interpretado, porque esses grupos reúnem uma série de dificuldades para se entender uma doutrina que ela é simples de ser praticada. No dia a dia você pode praticar a doutrina de Jesus. Bem dizer aqueles é malditos, será que é difícil? Não é difícil. ser misericordioso, Amar o seu próximo. Quando Jesus diz amar o seu próximo, ele está muito colocando a filosofia no mais alto nível da sabedoria e da misericórdia se eu amo ao meu próximo, significa que eu estou me amando primeiro quando o ser humano começa a se amar primeiro, ele não tem necessidade de odiar o outro porque ele já está se amando próprio ele está bem psicologicamente, ele está bem espiritualmente, ele está bem mentalmente ele não tem necessidade de ter confronto com o outro ele não tem necessidade de ter ódio pelo outro, então essa doutrina ela é uma verdadeira pérola. Vamos citar casos específicos de homens que já praticaram e se exercitaram. Vamos citar um, um, um contemporâneo, Mahatma Gandhi, não estou fazendo apologia dele. Ele falou uma frase famosa. Se perdesse todos os livros da humanidade religiosa, se tivesse sobrado só o sermão da montanha, nada teria perdido. Ou seja, ele reúne uma relíquia espiritual a qualquer homem moderno hoje, de qualquer estrutura, de qualquer classe social, pode praticar os ensinamentos de Jesus, indiferente de na igreja ou não. O que nós temos que combater? Não é combater com a palavra pesada, achar que a doutrina de Jesus é uma coisa que pertence exclusivamente aos Evangelhos, que pertence exclusivamente à igreja católica. Não, pelo contrário. Quando nós observamos historicamente, essas ideias foram deformadas e deu no que deu nas brigas religiosas, nos conflitos, no fanatismo na loucura, na insanidade. Então, a ética de Jesus se opõe a tudo o que aconteceu após o que ele pregou. Ele mesmo não escreveu nada, quem escreveu foi só o Lucas, que relatou alguma coisa. Ainda não há bases, ainda há bases, há diferenças cronológicas sobre essa questão. Antropologicamente falando, Jesus é um filósofo. Tirando essas questões, que dá muito problema e muita controvérsia Se ele veio de determinado x Se ele veio puro de Maria Ou se ele veio lá de José Ou se ele teve outros irmãos Se ele praticou a circuncisão Ou se ele foi de a, B, não é Essa não está a questão aqui A questão não é as picuinhas ao redor da, da doutrina dele A questão máxima dele é o que ele deixou Aliás, o que ele disse e que ó, o único que escreveu foi o Lucas e que as pessoas fizeram determinadas e determinadas interpretações em coisas simples e aquilo que foi simples foi transformado de uma forma muito, muito, muito chocante inclusive é. né, ele, ele falou assim eu vou deixar a minha paz é então, na medida que ele está nesse nível espiritual ele está deixando a paz dele a paz, deixando meu amor, aquele de um de um outro, deixando meus ensinamentos para vocês, siga para que vocês possam ser felizes, porque eles não tinham uma busca, o que eles tinham naquela época era só um legalismo, um legalismo farisaico, um legalismo odiento, que jogava as pessoas um contra o outro, em diversos momentos ele foi crítico em relação a essa questão, ele próprio foi muito bem claro. Na cadeira de Moisés está sentado muitos doutores. Observar tudo o que eles fazem. Há fardos pesados nas costas do povo, mas eles mesmos não querem mover em nenhum pouco com a sua mão. Ou seja, já percebia que naquela época tinha determinados grupos que já estavam totalmente na linha do ódio. Não queria absolutamente nada no plano do, do amor. Se ele morreu de forma crucificada não, não quero entrar no meio dessa questão mas a parte amorosa dele foi a excelência máxima sua doutrina como filósofo Jesus antropologicamente era um filósofo é uma, uma frase dele disse se seus líderes vos dizem veja o reino está no céu então saibam que os pássaros do céu os procederão pois já vive no céu se eles dissessem estar no mar, então os peixes perceberá pelo mesmo motivo. Antes descubro que o reino está dentro de você e também fora de você. Apenas quando vocês se conhecerem poderão ser conhecidos. Então compreenderão as minhas verdades. Então fica bem claro o seguinte: que na medida que você se conhece, conhece no sentido humano e interno, na parte sua afetiva, na sua parte amorosa, na questão da misericórdia sua, na sua pacificação, você começa a se transformar num outro tipo de vida, você começa a se autoconhecer. E na medida que você autoconhecer, quando ele fala aí que você citou que o reino de Deus está dentro de vós, quer dizer, é isso que você citou, isso. toda essa, é, é, essa parte. É, infinita, que eu não quero entrar, mas essa parte da, da, do, do universo está dentro da pessoa, e a pessoa se exercitando isso, passa a ser uma excelência, você passa a ser uma pessoa purificada, porque você está fora dos ódio e dos amor. Porque os passos e os animais, todos estão em sintonia com todas as questões. O ser humano é que se complicou no seu, na, na sua parte do ódio. Jesus Cristo foi eternamente um, um homem radical na questão do ódio na questão da sua filosofia. E ele não citava violência. Ele era totalmente sem violência, sem preconceito. Há o caso visto por exemplo, do Samaritano, ele sempre nos ele sempre dois exemplos de bondade, de misericórdia, seja com a meritriz, seja com o sitorial romano, que queriam a bondade dele e praticava. Então ele sempre foi no sentido da filosofia amorosa. Ele não pertence ao mundo do ódio, ele praticou a filosofia, ele achava e tinha essa concepção que só a filosofia do amor podia resolver o problema do ser humano. Porque é, ele, na, nas andanças dele, ele não tinha distinção entre nacionalidades, religiões, caça ou qualquer outro tipo de divisão social que poderia existir em seu tempo. Para ele, tanto soldado de um império romano quanto um judeu, um samaritano todos tinham o mesmo direito perante deus ah sim, pode dizer para o romano que era um homem muito mal visto na época ele pertencia ao império romano e o homem chegou perto dele e disse assim por favor faça uma oração para curar meu filho e ele falou assim hoje mesmo hoje mesmo será curado então, o citoral romano era um modelo de fé era um modelo de convicção ele não tinha discriminação nenhum tipo de ser humano. Ele não via essas divisões. Quem faz divisões são o ódio, o desamor que cria toda essa essa engrenagem difícil. Ele, como filósofo, ele era um homem totalmente livre disso. Ele disse: todos somos iguais perante Deus ou o infinito. infinito. Todos nós somos iguais. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Aí volta aquilo. Na medida que eu me amo próprio como indivíduo, eu vou começar a amar o próximo da forma como me amo. Se eu sou misericordioso, eu serei misericordioso. Na medida que eu estou oposto no sentido do ódio, da raiva, da violência, eu estarei não amando o meu próximo. Aí você vê o sentido, o sentido mais elevado da excelência espiritual dele. Aí que é a parte filosófica da mais profunda das virtudes dele, né? Então, você acha que ele foi morto por divulgar as ideias revolucionárias, assim, nesse ponto? Não, não, não podemos processar as ideias revolucionárias. Naquela época, a estrutura vigente era odienta, a religião era extremamente odienta, o Império Romano também possui as suas vertentes odientas, e ele se colocou e se posicionou posicionamento contrário a tudo que era regido no campo do ódio. Com certeza, não agradou alguns setores. Agora, no âmbito histórico, é, da ele como World. Então, se ele foi morto, ele morreu por essas ideias. Por essas ideias, ele levou ao extremo e ele, como todos os outros filósofos, sempre paga-se um preço por ser uma pessoa que coloca 10 notas. Considerações finais? As considerações finais que você bebe, simples simples. que as ideias de Jesus é simples basta ter calma tranquilidade e observar os seus ensinamentos são chamados sermão da, do... sermão da montanha esse sermão da montanha pode dizer as pessoas geralmente é, não conhecem sermão né sermão da montanha é o conjunto base da doutrina ética, moral social de Jesus foi a única estrutura que ele deixou de pensamento quando ele pregava nas montanhas. Ali está toda a eucitude, o máximo da elevação moral filosófica dele. O que passar disso já são outros departamentos, são as contendas, são as divisões por causa dele, aí já é outra questão histórica. Então as considerações finais são é essas. Jesus não pertence à igreja católica, ele não pertence ao mundo protestante, ele é um ser filósofo de caráter universal, está aberto a ideia dele, tanto para os doutos, como iletrado, um qualquer um é capaz de se decidir dele. Essa é a questão dos outros. Muito obrigado, Norto Altarda da Costa, eu, Adilio Jacinto Filho, agora terminando no mundo antropológico-filosófico, muito obrigado. Obrigado.